Eu ontem imitei o cabelo e quero-vos explicar porquê. <risos> Fica muito melhor a câmera. Sim. Fica. Fica. Há um ano atrás eu fiz um vídeo onde testei algumas das minhas teorias para ganhar mais seguidores e mais likes no Instagram. E por acaso esse foi dos vídeos com mais visualizações que eu tive. E também as fotos que eu tirei para esse vídeo foram as que tiveram mais gostos Uh, no meu Instagram na altura e no eHeart também tive bastante gosto, por isso correu mesmo bem. E eu quis testar outra teoria que eu tinha que era pessoas com cabelos pintados têm mais interação dos seguidores e têm possibilidade de ficar famosos mais depressa e é uma teoria que eu tenho já há algum tempo e queria testar já há algum tempo, por isso resolvi pintar o meu cabelo e vou comprar o spray da L'Oreal, da colorista, na cor turquesa e muito rapidamente apercebi-me que devia ter comprado umas 3 latas de spray para o meu cabelo porque eu tenho um cabelo gigante Mas olha... Não está a ficar nada, velho, mano? Tá! Não consigo ver nada junto! Está ficar boa, well. é? Não Está preto? Não, não está! Está azul! É terrível. A daqui não parece muito mal, porque não se vê o resto. Por isso o meu cabelo ficou um bocado às manchas e não ficou lá muito bem, mas a minha ideia era colocar no Instagram pelo menos uma foto e ver qual seria a vossa reação. Eu e o Nuno fomos tirar algumas fotos lá fora, escolhemos algumas, editamos, tentamos retirar as manchas castanhas que ainda havia no meu cabelo e publicamos essa foto. A foto recebeu mais ou menos os likes normais de uma foto normal. Por isso acho que aí não, não mudou grande coisa. Embora o que eu posso dizer é que a foto recebeu mais gostos mais rapidamente. Ou seja, a minha média de likes por hora uh, aumentou bastante. E no meio acessórios eu coloquei a perguntar o que, é que vocês achavam da cor e recebi tantas reações vossas. Alguns pensavam que era uma app e perguntaram-me que app é que eu tinha usado. E também recebi muitos, muitas mensagens a dizer que adoraram a cor e gostaram da iniciativa. Em termos de mensagens, por causa de uma única foto, tive imensas e imensas, por isso acho que a minha teoria até se provou correta. Eu não sei porque é que as pessoas gostam tanto de cabelos pintados, mas se calhar dá uma sensação de que essa pessoa tem coragem e arrisca, não sei se é por isso que as pessoas gostam tanto, umas mensagens que eu recebi foram vocês a dizer que não tinham coragem e que não querem estragar o cabelo, Foram uma mudança, para um dia, ou se vocês quiserem fazer uma sessão fotográfica e quiserem evitar o cabelo de uma cor para fazer uma edição mais interessante eu até vos aconselho a utilizar isto porque sai logo na lavagem é uma coisa que vocês podem testar para ver se gostam e se mesmo assim vocês não quiserem mesmo testar com produtos mas quiserem uma foto com Cabelo pintado, vocês podem utilizar a aplicação Makeup Plus. Já tem vários tipos de coloração para cabelo e vocês podem escolher o que vocês quiserem, basta só pintar por cima do vosso cabelo e retirar com a borracha se estiver mal, por isso é bastante fácil de utilizar. Se vocês quiserem experimentar este produto uh, para uma sessão fotográfica e acharem que mesmo assim podiam aumentar mais a cor, ou se a coloração acabou e vocês ficaram com umas manchas da cor natural do vosso cabelo, vocês podem fazer como eu porque vocês sabem que aquilo ficou com umas manchas muito estranhas e eu tive que ir ao photoshop e preencherem azul nas partes em que não tinha por isso no photoshop é muito simples de fazer, vocês precisam de fazer uma nova camada e pintar da cor por cima do vosso cabelo e depois nos modos vocês veem o que é que fica melhor eu escolhi a opção escurecer, vocês podem ver se fica melhor no multiplicar e assim mas é uma forma bastante fácil de vocês preencherem as partes que ficaram mal e vocês também podem fazer exatamente a mesma coisa no Pixarts, basta clicar no botão editar, escolher a vossa foto, depois criar uma nova camada, pintar também como fizemos no Photoshop e depois mudar os modos uh, no multiplicar ou no escurecer e ver o que é que fica melhor. Este vídeo foi um bocadinho diferente do normal, mas eu queria mesmo mesmo testar a minha teoria de que pessoas com cabelo pintado têm mais interação do público e eu acho que até funcionou bastante bem. Eu recebi novos seguidores, muitos comentários, muitas mensagens vossas e vocês são os maiores. E o Nuno até disse, se eu pintasse o cabelo de uma cor mesmo muito estranha, vocês iam gostar mesmo. Por isso vocês são mesmo os maiores. E sigam o Nuno que ele ajudou-me imenso a fazer este vídeo e ajudou-me a tirar as fotos e a filmar um bocadinho. Por isso vejam o saber-me dele que está a ficar mesmo perfeito e tem aquele amor que vocês gostam imenso. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo estranho e vemos nos no próximo. <laughs> Fica muito melhor a câmera sí. Fica muito melhor Mas a cor da um, siena não era esta é um cachorro